Vamos retornar aqui ao a nossa gameplay de Demon Souls, quase que eu falei <risos> dela estava. Demon Souls uh, remake, né, pro uh, PlayStation 5, que o jogo, porque o jogo é, é remake porque era originário do PlayStation 3. Então, vamos aqui a última, no último vídeo a gente foi para pra pedra do rei escapador aqui. Nossa, eu acertei o nome, eu chutei. Mas acertei. Para a pedra do rei escavador. E lutamos com, contra a aranha de armadura. E hoje vamos ver o que vamos, vai acontecer aqui, né? Vamos ver. Primeiro vamos falar com esse cara. Have okay, you seen my flash? Ele só falou isso. Tá. Uh, vamos falar com isso aqui. Contrar uh, item. Vamos ver se tem algum item melhor. Não, é sempre os mesmos. Então, tá. Não, não, peraí, peraí. Eu quero, quero reformar as minhas. Quero... Eu ...reparar. Reparar equipamento, reparar tudo, vai. Confirma. falou -se. Que isso, mano? Tá louco? Tá. Uh... Eu tenho que encontrar outro... ...daquele cara que vende armas. Pra ver se eu tenho alguma arma melhor que a minha. Se não tiver, eu vou começar realmente a upar a minha arma. Uh, tá, o que eu ia fazer? Ah, tem um escudo de aço aqui, ó. Tá, não, eu vou deixar porque agora, nesse exato momento, eu irei upar de nível. Então eu vou deixar porque esse tem que de 18. Nossa, eu acho que eu não chego em 18, mas nem ferrando. Tá, eu lembro que eu, que eu tinha parado em magia. Então tá, eu vou upar de nível. Deixa eu usar minhas almas que eu tenho. Vou usar alma de guerreiro desconhecido. Usa tudo. Alma de guerreiro desconhecido, de herói desconhecido, usa tudo. Alma de guerreiro consagrado e alma de herói consagrado. E temos a alma demoníaca rígida, que é a alma do demônio-aranha de armadura. Uma fonte de imenso poder, consome para ganhar o um número? Sim. É isso que eu vou fazer agora. Vai! Eu cheguei a 25 mil? Não cheguei. Então, vamos apenas upar de nível. Magia. Fé. Uh, força, destreza, Vitalidade Inteligência, Vitalidade Ok, parei em Vitalidade Vamos upar Confirma, confirma Sim, terminei Vai ajudar, eu garanto O que ela fala, será? será que ela fala sempre a mesma coisa? Tipo, deixa eu clicar aqui Ok, quem viu? E esse cara aqui vai falar uma coisa? Sim. Tá. Bom, ok, então vamos para cá novamente. Mas dessa vez vamos para a Cidade Túnel. Uh, sob as forjas da Garra de Pedra, a Cidade do Túnel é um sistema de caminhos que deu o nome à cidade. A lenda diz que. No seu profundo interior, para além dos pantanos derretidos, existe uma sepultura de dragões. Dragões, puta merda, aí ferrou. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo chegar em outro boss, porque eu nunca joguei essa parte aqui. Eu nunca joguei, nem vi nada dessa parte. A outra parte, eu achei que eu nunca tinha visto nada, mas na verdade eu já tinha visto alguma coisinha. Que era um vídeo do, do leão, ele passando dessa aranha de ferro. Mas, daqui pra frente, eu nunca vi nada, literalmente nada. Então vai ser completamente surpresinha pra mim. Você vai me atacar? Você vai me atacar. Ué! Ai! Eu não tenho aquela pedra da no crescente. Pedra. Zerva. Pedra. Pedra e erva, produção chama. Praticamente... <risos> Toma. É bom, dando bastante dano. Toma. Toma. Toma. Aê, segui de novo. Bora. Ai! Nossa, eu achei que ele ia acertar ali. Tá. Uh, tá, tipo aqui. Erva. Erva. Ô oh, meu Deus! Ah não, não tem erva dano crescente não. Tá, então tem que usar isso aqui. Vamos continuar Tá Ai Nossa, não deu nem tempo de terminar a pergunta, velho Tá, esse bagulho ali explode Aquele carrinho lá e dá um dano do caramba Ele tá se aproximando do carrinho Nossa, velho Pior que não deu nem tempo de eu terminar a pergunta, eu perguntei, o que que... Aí, explodiu. Aqui tem como fazer alguma coisa? Não. É só com eu vejo perto... É. Ok. Tá. Então, os bichos aqui. E pra lá tem um monte de carrinho. Ah, não. Tem só mais um. Então, dá pra ir pra lá ainda. Então, acho que eu tenho que fazer isso aqui. Caraca, o tamanho desse pode ser cara? Tá, deixa eu vir pra cá. Porque direita é sucesso, então vou vir pra lá esquerda primeiro. Ai, ai, ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, não é uma boa ideia eu sofrer essa explosão aqui nesse túnel. Tá, vem. Vem. Vai. aí consegui. Beleza, escapei. Vamos pra lá. Ok, vamos ver aqui o que, que temos aqui. Ah, não, esse cara não, velho, esse cara é muito chato. A magia agora a ah, trouxa Diga de magia, ninguém se mete, moleque Comigo ninguém se mete Roupa de oficial, será que é melhor que a minha? Uh, Aqui Nossa, já tô vendo que é pior, hein uh, É horrível essa roupa de oficial Deixa eu lá para pro armazém Foi então, Uma hora vai chegar o que o meu armazém vai estar tá cheio Eu não vou conseguir mais enviar nada E eu vou ter que voltar lá e sozinha eu acho que ele enche, né? Algite orientadora. Que desgraça uma algite. Algite orientadora. Uma pedra que emite luz habitualmente usada como guia. Uma pedra que irradia luz brevemente quando é exposta ao ar. Valiosa como uma joia rara, mas de resto inútil. Exceto, talvez, como um farol brilhante. Ok, então, né? Ok, bagulho estranho aqui. Aqui, não tem mais nada pra eu fazer. Aqui, ó. Parece estar imóvel. Você que tem cara de elevador, velho. Eu não vou ativar porque tem cara de elevador e eu quero continuar antes de, de ir pra aí. O que que esse aqui vai acontecer, velho? Pelo Mas por enquanto. Não tô confiante não, velho, porque esse aqui é não sou. Mano, isso é uma lacraia gigante, velho. Parece aquele dragão japonês, tá ligado? Chinês. Errei a cultura. Não, mas japonês também, porque eu cheguei em longa assim. Eu confesso que eu levei um leve susto. Toma. Vem. Um pouquinho mais pra cá. Vem. Caraca, esse aí pula. Já, eu não acertei o ataque que eu quiser. Um, dois, três. ai aí moleque um dois três aí matei É uma cela mano Ah, será que um bicho desse que vai sair da terra vai me, me comer? Tem certeza disso, velho Eles vão sair cavalo. Ai, viu? Eu disse Nossa, velho, como é que eu tenho tanta certeza assim, mano? Ok hum, hum, hum, hum, hum. Tentou me comer, mas eu não tava aí perto. Caraca, não, não, não perde vida esse desgrama. Tá. Ai, tá, eu não tô safe. Eu achei que eu tava safe enquanto eu tava batendo nela, porque ela parecia atordoada. Mas eu não tô safe, não. Vamos mais ver. Nossa mano, como é como era previsível? Ah velho, como era previsível caramba! Só porque eu disse que era previsível você me deu um susto. Sai. Né? Opa, errou! Aê! Ok, não, eu achei que ia ser é mais difícil de matar esses bichos pra ser sincero. Nossa, olha isso, isso é desgraça, velho. É o suque! É o suque! Grande lasca de pedra fiada! Lasca de pedra clara! Bora lá! Não é possível que eu vou levar susto toda vez que um bicho desse eclodir, velho. Ah! Peraí, peraí, peraí! O bagulho, o bagulhinho! Não, não, não, não, não! pode, não! Não pode não! Eu nem tinha visto! Bota aqui! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Aê! Lasca de pedra clara, grande lasca de pedra afiada. Uh. <risos> Morreu! <risos> ok. Tá, uh, pra cá não. Pra cá não tem. Tá, aqui não tem o que fazer. Então tá, essa parte que eu usarei. Nossa, tem uma parte lá embaixo lá, um, um item pra pegar. Tá, então aqui não tem o que fazer ainda. Porque tem com certeza tem mais coisa pra fazer aqui. Ah, não, acho que não. Acho que. Tá, eu vou ir lá do outro lado e depois eu volto pra esse elevador aqui, ó. Acho que é isso. Acho que é esse elevador que é a resposta. Como eu acho, é, então, como eu acho que o elevador é a parte para continuar a missão, então eu vou pro outro lado antes. Eu tinha visto uns trabalhadores aqui. Ah, ok. Pode vir. Aqui eu tô meio travado, mas de qualquer jeito, pode vir. Ué, você tá travado também? Ai! Ah, mano. Você não vai sair daí, não. Saco. Porque aí você vence mais pra cá. Ah, picareta. Ahn... Uh... Tá, aqui não tem nem que vai me bater, né? Ah, tem um de marretão ali, ó Seria de certeza que ele vai me atacar Ó, oh, ele me atacou Ai! Tá, mas você aqui atacou Ah mano, tô com de sair do túnel pra enfrentar ele. Tá, aqueles dois ali também vão? Vai Tem que esperar eles sair de perto disso aí de marretão, porque eu não quero, eu não tô a fim de enfrentar eles não. Por mais que eles iriam me dar mais almas. É, esse, aqui, esse lugar aqui é basicamente uma farm de alma. Quando eu quiser só vir aqui e ataco isso aí que não me ataca. Push. Push. Uh, Rapapá, não tem nada? Ah, aqui, ó. Nossa, que susto! Ah, é, é verdade, eu lembrei de uma. Ai! Nossa! Pois é, como é que eu volto? Eu não, eu não sei pular. Não tem como pular nesse jogo. Não tem como. Ah, eu não vou ter que morrer pra voltar, né? Não, só tem que perder life. Putz. Mano! Não tem como eu vou... Eu vou ter que morrer pra voltar. Ah, velho! Como assim os caras fazem um. Como assim os caras fazem um canto onde não tem como? Ah, cara. Que bagulho. Ai, filha da mãe. Eu vou ter que descer assim, perdendo vida, mano. Olha que bagulho. Nossa, mano. Não, na moral, isso aqui foi a pior pisada que eles já fizeram, velho, nesse game. Pô, o jogo já é difícil. Os caras fazem um canto onde é impossível voltar atrás sem morrer, mano. Sem perder life. Aí você tá me tirando, né? Ai, bosta. ANEL DE RESISTÊNCIA A PRAGA? Como assim, a praga? Aumenta a resistência à peste, ok? Não deixa eu, deixa eu até leu, o bagulho ANEL SUAVE COM um SELO PÚRPURA ESCURO Aumenta a resistência à peste, criado por Jerry Afamado pelos seus trabalhos mágicos e muito próximo do sábio Freck, o visionário O selo representa a garra de um rato Ah, tá mas que caramba, hein, olha o lugar que... Ah, velho, nossa, na moral, na moral, esse aqui é o pior lugar que os caras podiam inventar, mano pior coisa nesse game Não, nada a ver, velho Pô, o cara não pode voltar porque não dá de pular no game Aí é tosco demais, né Pô, esse jogo aqui é muito bom, mas, na moral Na moral, esse erro aqui Um erro tão simples desse, os caras conseguiram cometer um erro tão simples assim Pô, não. Ah, velho. Tá me tirando, né, cara? Agora. Ah. Que bosta, mano. Olha o bicho bugado ali, ó. Vem aqui. Eu não volto porque senhores não tem como eu voltar. Não acredito, cara. Fizemos um lugar sem saída, né? Sem volta. Ah, pedaço de pedra cara, lasco de pedra cara, grande lasco de pedra dura. Ah. Tá. Tá, eu vou ter que vir pra cá, então, porque não tem outro lugar pra mim ir, né? Game. Tá merda, mano. Tem algum lugar pra cair? Tem ali, ó. Tem que cair aqui. Ai. Parece que não tem muita coisa. Não, tem. Tem tem, tem um lugar ali. Uh, e só. Então vamos. Ah! Ok, não perdi tanto life assim, não. Acho que ia perder um monte. Tá. Pra cá. Não! Não, não, não, não, não! Ah, mano, nem ferrando, velho. Olha os lugar que os caras cria, mano. Tá Tô nem ferrando, vou ir pra ele de novo. Que isso? Por que os caras estão me atacando? Ah, véi! Ah, eu buguei, eu travei. Eu travei, eu tô travado! O primeiro eu morro pra um lugar onde os caras não deveriam. Um lugar onde não deveria existir. Depois pra um bug. Você tá me tirando, né? Esse episódio aqui tá uma delícia. Vamos ah, <Síria> Não gostei do que eu vi. Ali é bomba. E são três. Isso aqui parece fogo fato, velho. Tá, não posso me aproximar mais que isso. que tem uma cratera ai tem um fogo fato bem aqui mano Ah, ainda me acertou Posso que não vejo esse, velho. Vem, vai, dá o ataque. Onde estavam os outros fogos fatos, né? Lasca de pedra clara Lasca de pedra dura lasca... Grande lasca de pedra dura Eles explodem? Esse aqui não tem como explodir, eu acho Opa! Opa! Será chefe? Tá perto, tamanho mandando aquele bicho. Não tem como tem? Tem. Nossa, eles são muito resistentes. ai ah, tem um bicho pra trás de mim, velho. Nossa, susto, achei que era um bicho, era, era um jogador online. Ai, vai. É, vai, vai, vai, ai, ai, ai, ai, não morre, não ai vai. foi caraca esses bicho mano Lasca de pedra de dragão mano tá tudo indicando que eu vou enfrentar um dragão aqui nesse nesse vídeo velho tudo Putz! esses bichinhos aqui já são chato aquele ali é gigante nossa mano vou demorar, vou demorar três séculos para matar ele velho Deixa eu ver como é que é o ataque dele. Ai! Tá, esse aqui dá medo. Esse aqui dá medo. Vem! Foi! Toma! Ai! Nossa, ele é muito mais rápido! Nossa, o Zé é MUITO mais rápido! Olha isso! Olha que desgraça! <risos> ah, meu ah, eu pego bem. Ah, isso. É ridículo, cara. Eu não faço. Tá, vamos soltar o carro. Eu pego o que é ridico, mano. Aê! Ah, ele vai explodir. Ele vai explodir! Nossa, mano. Na moral. Que bug ridículo. Na... Nossa, mano. Ouais, c'est biché lui. Je suis en train me Recuperando vida, nossa mano, não dá dano. Putz, ah, velho, não tem como bater nesse bicho agora, não, mano. Olha isso, que... nossa, tem nem como, nem vou tentar mais porque, puta merda. Ah, não, eu nem tinha reparado que o bicho tinha saído, velho. Toma, toma. Cara, os bichos desse lugar são muito fortes, velho. É. Eles resistem muito bem Nossa, mano, esse episódio aqui vai demorar por causa desses bichos aqui Ah! É, mas esse aqui não tem como mirar em outro lugar Tô tentando e não vai É só aqui mesmo É só aqui O um inimigo escondido, ah tá. Hora de apontar. Hora de apontar. tela com as armas de inimigo. Mano, ah, eu tô achando que esse bicho tá me esperando vida, velho. Não é possível. Cada claro vez que eu volto ele tá com a vida mais cheia. Ah, eu não vou ficar meia hora de episódio batendo esse bicho aqui não. Pedaço de pedra fiada. Alma ah, de herói é desconhecido. E é isso. Ah, o cara tá batendo no bicho. Na moral, não. não... Ai! Ué? Não, mas se eu cair aqui, eu não vou conseguir voltar. Porque tem esse bicho aí na frente. Eu acho que eu consigo passar por esses bichos sem precisar matar eles, cara. Eu tô com começando a pensar isso. Porque eles são lentos. Então, se eu desviar deles, tipo assim... Eu passo. O item irá exceder a capacidade de carga. 10? Então deve ser tipo uma arma, mano. Ah tá, tô com escudo aqui ainda Deixa eu ver Grande machado, viu? Eu disse que deve ser uma arma Que deve ser pior que a minha, né? É pior que a minha Isso, de qualquer jeito eu não consigo Nem levantar esse Esse bagulho aqui Tá Sai Lasca de pedra de dragão Tá, eu nem vou tentar. Tá, agora ali eu vou ir pelo outro lado lá, eu não vou matar esses bichos aqui não, porque... Você tá vendo demora que é, né? Mas aqui, eu consigo cortar, eu consigo ir prosseguir sem pensar matar esse bicho por aqui, ó. É, mas pra pegar aquele item ali eu sou obrigado a matar o bicho. Só e que Eu gosto de. Aê! Sabia que ele expl... Deu dano em alguma coisa. Ah, no cara ali, ó. Lázaro de ele perde dragão. Tá. Maior resistência é o fogo. Eu já tô com um. Mas isso aqui, aqui parece diferente. É, ó. Aumenta a resistência às chamas. Ah, eu tô com resistência a corte. Eu não acredito que eu tô com resistência a corte esse tempo todo, velho. Eu achava que eu tava com resistência ao fogo. putz Eu tava tomando dano pra caramba do fogo, velho. Você tá me tirando. Pra cá não tem nada, velho. Não acredito, velho. porque esse tempo todo batendo esse bicho. Tá. Ah, tá. Eu acho que é pra mim continuar por aqui, Provavelmente. Eu vou lá matar aquele outro bicho. Provavelmente eu vou ter que acelerar de novo, mas só. Não, vai lá. Eu nem precisava Ah sim, eu precisava sim. Você? Você não é não eu não quero bater nesse cara, ele tem cara de que se eu bater nele ele vai me espancar até a morte. Então deixa eu só vir pra cá. Cacete! Eu acho que eles são fracos contra golpe, velho. Eu tô pensando em mudar pra cá só pra testar. Eu vou testar. Que eu acho que esses bichos aí de pedra são fracos contra golpe. E eu vou dar uma testada. Próximo que eu encontrar, vai tomar ali. Olha para baixo. Ah, boa. Ali ó, ali tem um bichão. Vamos lá, vamos testar o golpe contra ele. Ué. Vinte É a mesma quantidade de dano Ah, sabe? Que ele explode Foi Nossa, esses carrinhos são indestrutíveis, mano Fazer uma armadura deles Porque, puta merda O bicho explodiu na frente deles E eles não condicionaram nada acho que já perdeu o dragão Vamos lá Esse episódio vai ser longo, hein Porque esses inimigos aqui Que nem é, nem boss já tá demorando pra matar Ah, se o boss foi um desse aqui gigantesco, vai Putz Ai Palma de herói sagrado Tá, ali não tem como chegar então Tá, então pra onde é que eu ninguém Porque tipo, aqui não é, porque ali é só até ali Aí aqui, se eu volto, eu volto pra cá Onde está o cara? Ali, só vai até ali Lá, só vai até lá Ah, tem esse lugar aqui, ó que eu não tinha visto ah não! Não! Eles não fizeram um desses que voa! Eles não fizeram uma barata, né? E aí, ó! Ai, ai, ai, mas eles explodem! Não, eles não explodem! Eu não sei, mas eu acho que eu vou acelerar todas as lutas que eu tiver contra esses bichos, tá? Porque eles são muito chatos de matar e ficar muito repetitivo no, no, no vídeo. Então, provavelmente eu vou acelerar tudo. Ah, não! Tá. Hum. Ah, oi. Eu tenho que dada, tá? Nenhum me servir. O. Oh, Barulho! Ah, mas nem ferrando. surgindo daqui. Calma aí. É? Onde? Sim, ligado. Esse bicho tá ligado. Esses estão me seguindo, velho. Que saco. Cadê? Tá aqui. Pedaço de pedra cinzenta. Ai, vim! Alma de herói de guerreiro histórico? Ô, oh, louco! Essa eu nunca tinha pegado Será que faz uma coisa importante se eu quebrar essa aqui? Acho que não. Putz, eu tô sem mana, velho É chefão aqui, né? Não Não tô muito confiante, não Vou admitir Histórico. Isso aqui parece um bagulho cavado por uma cobra, tá ligado? Co uma cobra gigante, mas uma cobra do mesmo jeito. Os barulhos, barulho daqueles bichos é que, é bicho que voam. Ah, é um aquele gigantão. Ah, mas nem ferrando. Vou deixar ele pra depois. Direito, é. Não tô indo pra direita. Ah. Sai tá no mesmo lugar. Mano. Tá, pelo menos ele liberou espaço aqui Bicho, o que, que tem aqui? Ah, outro desses Tá, tem um fogo falado ali em cima Tem um bicho daqueles ali Isso é cabuloso, mano, tô com medo Real Olha é o jeito orientadora, tá? Aqui não tem como Ou eu caio ou eu caio. Não sei se nada Nossa, que é um labirinto, velho Espada longa do dragão mais um Eu vou ir com ela por enquanto, pra ver se ela é melhor mesmo Só pra dar um teste Porque ela parece ser melhor que o meu Ah não, ela não é não Não é melhor que o meu não Acabei de olhar Acabei de ver certo agora né? Ela não é melhor que o meu não Ajudar o cara, né? Tá. Mano. Tá, deixa eu voltar. Deixei pro, pro outro lado que tinha, que é esse aqui. Opa, fogo fato Não explode, velho, que agonia. Osca de pedra de dragão. pedaço de pedra clara. Tá aquele leão menorzinho? Aqui não tem nada. dentro velho vai ser uma lacaia gigante o boss mano vai ser um lacaião Vou escapar por quê? escapar mano, você tá doido? tá, tem que ir lá pro lado Lasca de pedra de dragão. Pedra de olhos efêmeros. Dos olhos efêmeros, ok. O louco! deu um. um. Ah, tá. Achei que eu tinha dado uma girada. Ah, mano. Eu não consigo vir pra cá, velho. Lasca. Lasca. Ah, aquilo é uma lasca Não sei, não, não tem como eu vir pra cá Então, eu travei Não tem onde eu ir Pra cá não vai dar em lugar nenhum Pra cá vai voltar lá naquele bicho ali Que não tem outro lugar pra ir Ali eu já fui e aqui eu já fui Então, não tem pra onde eu ir É que ele chegou lá. Eu não tem como ir Essa parte que eu não vi, a ah, vi. much here Pedra dos olhos efêmeros, okay. escudo de pipa sombrio mais dois. Ah, é o meu, só que sombrio mais dois. Deve ser melhor que o meu. Sim, ainda é melhor que o meu. Valeu. Tá. Esse meu. Vamos lá. Vamos Bom galera, uh, não tem outro lugar para eu ir, eu acho que eu vou parar com o vídeo Acho que eu vou parar o vídeo por aqui mano, porque não tem um lugar para eu ir Não tem mais nenhum lugar para mim Eu vou voltar para o Nexus e se eu não achar nenhum lugar, nem voltando para lá na direção no caminho né, não sei se eu não achar nenhum lugar no caminho eu vou parar o vídeo aqui mesmo lá mesmo, porque né? eu vou voltar para o nexus vou esse vídeo aqui vai ter bastante... vai ser bastante... vai ser bem acelerado esse vídeo porque esses bichos aí são chatos ah, tem instrumento aqui, é verdade putz, mas eu não tô nem um pouco confiante naquilo lá, velho esse drama é aquilo Ai meu Deus do céu. Ai eles estão muito perto deles. O que seja isso, mano? Asa pedra ocular preta. Eles vão num lugar aleatório para esse player, isso aqui, mano. é um lugar muito aleatório. Usa para invadir mundos distantes e de desconexos. Ah, será que são player mesmo? Acho que esses dois aqui eram player, velho. Estão tentando me matar, what the heck? Por que? Eles invadiram meu se... o meu mundo mano. Por que eles estão vendo matar, mano? E por que o outro desistiu do nada? Sei lá. Não sem milagres, eu nem, eu nem sei como é que você tem. Eu obtei milagres, não sei o game ainda. Oh. Ah, antes eu tava lá. Agora eu tô aqui Agora eu tô mais embaixo hum. Tem rolamentos Ah, mas nem ferrando Dali eu vou pra onde? Esse é o problema É que dali eu vou ter que cair Putz Daqui eu já tenho que cair não ver como voltar. O que foi isso? Nossa, eu fui, eu fui muito rápido. Eu caí muito rápido. Ah tá, mas não acontece nada. Ah tá, beleza, tá suave. Que barulho foi esse? Ah, depois o bichão lá. Tá, eu achei outro lugar no caminho. Pedra falhada pura, pedra, pedra dura pura. Não vou nem tentar ir ali, eu vou cair lá no na direção desse bagulho aqui, ó. Ok. Dá só uma... Dá só uma doidinha, mas nada demais. Mano, o que foi acontecer aqui, velho? Eu tô com muito medo. Hora de acumular. Como assim? Eu não entendi, eu não sei... que. <risos> velho, nossa puta merda, ele deu é um susto do caramba. tá, pra que que esse lugar que não serve pra nada ah, eu tava achando que eu tinha achado um lugar pra progredir mas não, não serve pra merda nenhuma Tá, então vamos continuar na minha rota Vou voltar pra lá Aquele vermelho tinha ido pra cá, né? Aquele outro player lá Tá lá, ó Tá lá o caramba, foi uma impressão mesmo Ali mesmo, então. Nossa, eu vou me arriscar tanto, mas eu vou ir. Eu vou, mano. Tô nem aí. Ai. Minhas pernas. Lasca de pedra cinzenta. Ó, tinha um outro cara aqui. Vamos. Não! Não! Não! Impossível, cara. aqui galera, se inscreve dá o like, ativa o sininho e na próxima a gente vai pra outra pedra arcada aí é nóis